Binning and na Virtual onde o ritmo quem orquestra é o maior animal. Tipo no filme onde eles pensam tipo igual. E o rico do cu inchado com seu gênio do mal. E por último, mais o capital. Fico como é que esse grande boçal vindo do vivo exemplo de opressão estatal Do mito do socialismo faz seu prêmio anal Seu círculo é rondado pela gangue legal Típico de quem quer sua falange levar O testículo enrugado de qualquer social democrático que rende validação social Círculo meu caminho de desgraça mental E atiro no crânio com cano que rasga metal E com do Pra ver o um suspiro final. E o um veículo que lava a roupa te amassa igual real. É Pastrado, achando que só sage, só tem caso em passado Tá tão errado, gado cevado É caso encerrado Se tá bem passado e não tá cogitado O clássico caso de gado sagrado Do lado de caixa Já que Álvares Cabral Inspirado de hashish Chicaio de Caia Em paz, é errado. Agora é a hora que vem lá da força cada bosta só pra falar grossa cara pare agora nada vale mais que a glória de ficar lá fora vendo a massa sossa que irritada chora se pisar na bola democrata Nossa, o cara posta cada fala chata chega a as costas menos o que é comum Na mais almoça e quanto mais almoça é mais almoça e se abarrota e mais se faz a mostra vaca mórbida <tos> Essa escória não demora a cair, agora tá aí, mas senhor me leva embora daqui. Tá na hora que a tora do é, despó dirigir. Eu não elegi, meu tanque, ele não vai dirigir. Sei lá o elixir, que deram pra esses caras emitir. Tem que admitir que desde que nada mentira. Galera, tá na merda de berrar e cada pit. Entendo porque o Goku só morria. Para, Tite. É só falar a verdade pra tu ver o ataque epilético. É fala da mãe, democracia. Atrás de vez o é, tipo, e é tipo um mistério. Promissão não ser omisso Se o um não descer omisso Você não timbra, não vai ser difícil Pro seu ouvido é seu ofício Depois do tiro é seu ponto crítico Seu juízo não é analítico, é paralítico E eu gastando meu tô com foi Pois fala merda, sou pouco